Olá meus amigos do canal do Cícero e Madalena, eu estou aqui gravando para vocês esta famosa fazenda onde nós temos aqui no Brasil, pelo que eu andei pesquisando, tem mais de 100 anos, ela é conhecida como Dierberg ou Fazenda Cita. E até onde eu sei, é o local onde nós temos aqui no Brasil as mais variadas plantas ornamentais, frutíferas e espécies raras, como vocês podem ver. Esse bairro onde eu estou chama-se bairro do Parronque. E quando eu vim da minha cidade do Natal, foi para cá que eu vim aqui ao lado do bairro do Parron, que existe um bairro chamado Bairro da Geada, onde eu, então, com a Madalena, meus três filhos e meu cunhado, viemos iniciar a nossa vida, na cidade de Limeira, estado de São Paulo. Na época, essa pista aqui não era duplicada, era uma pista comum. Ali... Fica o chamado bairro do Parronque. E o mais interessante é que nesse bairro aqui fica uma escola, que eu vou mostrar para vocês, onde meu filho estudou. Por isso que eu passei aqui agora com a Madalena, e minha filha e a minha neta, e parei para gravar. Ele estudou nessa escola aqui, professor Isaura e de repente eu passando aqui me lembrei de gravar para vocês voltando a falar da Dierberg ela foi cortada pela rodovia Bandeirantes na verdade é um ramal da rodovia Bandeirantes que passa eu vou tentar mostrar para vocês Lá naquela placa verde, lá, ó. Aí. Onde está marcado lá, Corverópolis. Na faixa azul está marcado Bandeirantes. Ela passa ali. Sai de Campinas e corta por aqui. Passa ao lado das da cidade de Limeira. Indo em sentido de Araras. Então essa... Empresa que vende plantas frutíferas chamada Dierberg Foi cortada por essa rodovia Perdeu uma faixa enorme, enorme mesmo para a rodovia Bandeirantes E sempre que eu posso Eu fico me, me lembrando, né ou relembrando como queira Do tempo que eu vim para cá Que nós tínhamos uma charrete E essa charrete, ou melhor, uma carroça e essa carroça, ela era puxada por uma égua que nós chamávamos de beleza. Um belo dia, eu, a Madalena, meus filhos e meu cunhado, estávamos indo para a igreja. Então nós saímos desse bairro aqui. Como eu disse para vocês, não era ainda duplicada. Então a parte de lá é que existia somente, lá de cá não tinha, da pista que eu vou aqui para vocês entenderem. Essa parte aqui da pista, ó. Aqui não tinha. Só tinha tá passando aquele carro lá. E quando nós chegamos, ou seja, a égua puxando a carroça com a gente em cima. Quando nós chegamos, mais ou menos naquelas árvores lá no trevo da Bandeirantes, do outro lado da pista vinha passando um Fusca. O rapaz do Fusca acionou a buzina e imitava o mugido de uma vaca. Na hora que a beleza escutou o mugido da vaca, do lado de cá, nos puxando, ela relinchou. Ah, foi só graça, né? Só foi graça, só foi piada. Piada ou melhor, só foi risadas, né? por conta do que aconteceu. Eu não sei quem é o rapaz até hoje, também ele não sabe quem somos nós, né? Mas até hoje eu guardo isso na minha lembrança. Eu não vou conseguir imitá-lo, porque estou com a minha voz rouca, mas ele acionou a buzina, ela imitou o mugido de uma vaca, e no que ela imitou o mugido de uma vaca, beleza pra de carro, relinchou Eu tenho saudade dessa época. E essa aceleração que vocês ouviram aqui foi daqueles motoqueiros lá. Ó. Atrás daquele caminhão. Muito bem. Bairro do Parronque. Cidade de Limeira. Estado de São Paulo.